you Beleza, aqui quem fala com vocês é Thiago TGS na Trilha em mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, como vocês estão vendo o título aí, a gente vai fazer aquela revisãozinha baguá na nossa MXF 50 cilindradas 49, né? Nossas 49 cilindradas, que a gente vai estar tá fazendo uma revisão nela pra gente estar tá vendo se ela é boa ou não. Vamos ver aí como vai sair, revisão completa, hein? Então acompanha a gente, vamos lá buscar bichinho. Tá aí a nossa moto, vamos dar aquela revisada bagua nela, você pode estar tá vendo aí que ela tá uma motinha inteirinha, só vamos dar uma revisadinha nas coisas básicas porque ela tá um tempinho parada, que vai ser a parte de motor, e parte de rolamento, suspensão, rebenta o dedo no like, fortalece a gente, se inscreve no canal, dá aquela força, participa, faça parte da família. Que mais cresce no Brasil e no mundo, hein? Um abraço pra todo mundo que tá assistindo a gente aí. Recebi bastante mensagem do pessoal aí de Portugal. Tamo junto. Obrigado por estar assistindo. Quem sabe um dia, Deus nos abençoe. E a vontade dele, a gente vai fazer trilha também pra fora do Brasil. Ainda tá certo que a gente não tá fazendo tanta trilha. Mas esse ano 2020, com todos esses problemas que deu aí. O ano 2021, se Deus quiser, vai ser melhor ainda. Mais uma coisa eu vou dizer pra vocês. Após eu terminar a revisar, é, vocês querem que eu faça um vídeo andando na mini moto? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma meta. Quando esse vídeo chegar a 500 likes, 500 likes eu solto o vídeo andando na MXF, beleza? Vamos ver se ela vai suportar eu andando, que ela é pra 50kg e eu peso 115 Então, se você quer assistir, bora deixar seu like aí pra fortalecer, beleza? Então vamos continuar aí. Seguinte, vou mostrar pra vocês agora o que tanto eu desmontei, então a princípio eu tirei o banco O banco é fácil, a parte da traseira dela é fácil Só é esse parafuso, esse parafuso da lateral E um debaixo do banco aqui, ó Aqui no caso, ó, tá quebradinho Mas eu vou fazer uma reconstru... reconstrução dele ali E um parafuso aqui embaixo Então são um aqui atrás Dois desse lado, dois desse lado A traseira já sai Aqui o tanque vai ter dois parafusos Vai ser um aqui, outro aqui Aí você vai soltar esse parafuso Que segura a torneirinha aqui, ó a torneirinha nessa parte E desconecta o carburador O tanque você só tira para cima Pronto, já tá fora Então aqui tá a nossa moto parcialmente desmontada Agora eu vou fazer a remoção Aqui eu já removi a chapinha que segura o motor na parte de cima Agora eu vou fazer a remoção dos parafusos aqui do, do escapamento E debaixo do motor Agora vou tirar o motor do lugar Olha o trabalho de tirar o motor Aqui está o motor do Baguá. Vou deixar aqui. Aqui está o sistema, sistema de tração. Parte de pinhãozinho está filé. Carburadorzinho. Já a gente vai vir para essa parte aqui fazer uma revisão nesse motor. Vou deixar ele aqui do lado. Bom, a parte do quadro aparentemente, olhando todos os detalhes, aparentemente está inteiro o quadro. Essa aqui ela é uma cinquentinha, partida manual. Então a gente vai passar primeiro para a revisão do motor, para depois a gente fazer a revisão do sistema aqui, do quadro, da balança, beleza? E dos freios. Então acompanha aí. Bom, aqui está o nosso motor. Aqui está faltando um parafuso que eu tirei para fazer medida de outro motor, mas tem o um parafuso certinho. Aqui está o nosso sistema de vela, aparentemente é um motor que não dá para saber se ele foi fechado faz muito tempo, ele tem um pouquinho de cola aqui fora, mas vamos estar tá fazendo a desmontagem dele, acompanha aí. Ah, e não se esquece, já deixa o like porque esse vídeo, dá muito trabalho gravar e editar, então senta o dedo no like para saber que vocês estão gostando, para mim está trazendo mais conteúdos, beleza? Então, e se você está assistindo esse vídeo e não está inscrito, você não está inscrito, se inscreve aqui no botãozinho vermelho aqui ó, e faça parte da nossa família, beleza? Tamo junto, acompanha aí. Essa é uma parte meio complicadinha de desmontar. Se não tiver a ferramenta certa para sacar e nem para bater aqui, você pode correr o risco de quebrar a peça. E daí não é o que a gente está querendo. O que eu vou indicar a vocês a fazer? Vocês vão pegar aqui um, um, um eixo do tamanho da parte, só da parte do virabrequim Você vai colocar aqui na parte do virabrequim vai segurar na peça e vai dar uma batidinha de leve até desencaixar a peça, sem machucar, só desencaixar. Pronto, desencaixou, chaveta tá aqui, chaveta tá aqui, retirou a peça, retiramos o ventilador, chaveta do ventilador. De preferência, eu vou dar uma dica sempre quando você tirar a chaveta, tenta colocar num imã, alguma coisa que você esteja trabalhando, que nem no caso aqui o próprio, a própria peça tem imã, então eu deixei aqui a chaveta. E do outro lado a mesma coisa, mas a diferença é o seguinte, aqui é não tem onde você pegar. Então o que você vai fazer? Vou te dar uma dica. Você vai pegar um fio, alguma coisa que você consiga passar por trás da embreagem de um canto a outro. Você vai fazer um nozinho, vai fazer como se fosse um balanço dele. Pronto, dei um nó, está passado por trás da peça inteira e está bem seguro, tá vendo? Você vai fazer a mesma coisa, só que agora o diferencial é que você vai ter que segurar aqui. Segurar na peça e colocar bem no centro novamente. Dessa maneira você vai fazer batida de leve. Conforme você vai batendo, sempre arrumando para não machucar a rosca. Removi também o suporte da trava. A outra chaveta está aqui. Essa é um pouquinho mais dura de tirar. né você pega a tira com o alicate. Sempre aconselho a tirar para não correr o risco de perder. Chavetinha. Importante sempre colocar junto com a outra. As duas aqui embreagem Agora a gente vai fazer a parte de desmontar aqui A parte do cilindro A parte do cilindro é simples É só esses quatro parafusos já sai o cilindro para cima Pronto, removi os quatro parafusos Agora a gente vai retirar o cilindro Soltou, puxou para cima Meio bem colado, né? <risos> Tá aqui o cilindrão da baguá Olha que tamanho, cabe na palma da Aqui o pininho do pistão no pistão. Rolamentinho gaiola. Esse tem que tomar muito cuidado, tem que estar tá muito bom esse rolamentinho. Bielinha tá boa. Juntinho vamos ter que fazer inteira nova. A junta do... No caso, tem para comprar, mas eu vou fazer a junta inteira. Vou mostrar para vocês como que eu faço. Aí vocês não conseguir fazer aí se caso precisar mexer no motor de vocês. O ideal é comprar a junta certa. Porque daí não corre risco nenhum de ficar nenhum vazamento nem nada. Sem dizer o material, né? Mas, vamos tá abrindo agora o restante do motor. São quatro parafusos aqui que seguram o motor. Pronto, removi os quatro parafusos que ficam aqui. Aí agora a gente vai ter que tentar descolar, porque está bem colado. Toma cuidado para não, não bater na... Está bem colado, olha. Foi fechado com junto ou com cola? Ao meu ver, fechado com cola. Motorzinho fechado com cola. Funciona, funciona. Mas o ideal é a junta, porque a junta, na hora que superaquece a junta fica no lugar. Já a cola corre o risco de dar vazamento de ar. Entrada de ar, você já tá ligado que dispara, que não dá regulagem. Então agora a gente vai tirar aqui. E aqui está o gigantesco virabrequim. Olha que tamanho que é. Cabe na palma da mão. O corpinho da criança. Bielinha, aparentemente, tá filé. Tudo chique, bichinha, agora só vamos ver, revisar agora a parte de rolamento, Eu vou tirar rolamento e retentor para ver como que tá. que é conforme for estiver meio ruim a gente já faz a troca do, do rolamento e o retentor a gente vê se a gente consegue achar essa medida, já faz a troca do retentor também que é para garantir e deixar o bom funcionamento. Seguinte, família. Seguinte, ó. Vocês viram aí que eu já fiz a, a desmontagem completa do motor. Dei os macetinhos de fazer desmontagem. Agora eu vou estar tá mostrando pra vocês como que eu vou estar tá fazendo a junta. Mas primeiro eu vou mostrar pra vocês isso aqui, ó. ó aqui eu fiz parcialmente a desmontagem como eu mostrei pra vocês aí. Já deixei limpo. Lavei na gasolina as peças. Pode ver que tá tudo limpinho. Aqui é os dois blocos do motor. Cilindro eu tirei o máximo que deu de sujeira. Aí aqui os dois rolamentos velhos. Já dei uma polida nas duas pontas do virabrequim, entendeu? Com lixa bem fininha. Os retentores eu vou permanecer os mesmos mesmos, porque os retentores estão bons, então eu vou permanecer os que já estavam no motor. Já o rolamento, eu vou estar colocando dois rolamentos da marca Nash, de preferência coloque o Nash. A medida do rolamento eu vou estar mostrando para vocês na parte de baixo, tudo que é tipo de informação, presta bem atenção, que eu vou estar colocando aqui embaixo no vídeo, para você estar tá vendo o que que é, que nem a medida do rolamento, ele é o rolamento 6202, não é difícil de achar, de preferência, coloca Nash, beleza? Já o retentor, o retentor você não vai conseguir, se você for em casa agrícola, lugar que você consegue comprar o retentor pela medida, o retentor aqui ele é 15 por 25 por 7, então vai estar aparecendo aqui embaixo também. Ele é 15 de centro, o centro dele, máximo de abertura é 15, a, o tamanho por fora dele é 25 e a... Lateral dele é 7. Então essas são as medidas. Vai estar tá aparecendo tudo aqui embaixo. Então agora a gente vai lá para o balcão para estar tá fazendo as juntas. No caso, eu indico você a comprar o jogo de junta. Você colocar aí na internet aí junta da mini moto dois tempo, 49 cilindrada. Vai ser fácil conseguir. Mas se caso você não quer comprar, você já quer fazer. Se você for em autopeça, casa agrícola, e você vai procurar por velomoide. Se você conseguir comprar um papel do Velomoide, que é o papel para fazer junta, é esse que eu vou estar usando agora. Então acompanha aí. Ó, Já até escureceu. Sobrou agora só agora para fazer. E o caminhãozão passando. Então vamos lá com a gente. Já estamos aqui. Vou mostrar para vocês aqui. ó. Estou aqui preparadinho já com as ferramentas que a gente vai precisar. Estiletinho. É, tem umas lâminas de estilete Aqui tesourinha, caneta, aí as peças que a gente vai precisar fazer a junta, vai ser a junta do cilindro, as duas juntas aqui do bloco e as juntas aqui do coletor com a parte da palheta. então são uma, duas, três, quatro e cinco, que aqui é duas, aqui é duas, e aqui é só uma, então vai ser essas as medidas, então acontece, quando eu falo para vocês é, o velomoide, o que é o Velomod? O Velomod é esse papel, esse papel aqui é um papel que eu já tenho há muito tempo um antigo aqui é, mas em casas agrícolas, oficina mecânica, lojas mecânicas de venda de peças, tem algumas peças até na internet você consegue pedir mas é mais fácil aí, tipo assim em casa agrícola ou loja de peças para você estar tá comprando que você vai precisar só de um pedacinho mas eu vou estar tá mostrando para vocês aqui diretamente no Mercado Livre para vocês verem que se você colocar aqui ó jogo de junta vou ver se aproxima, jogo de junta mini moto 49 cilindros é o mesmo jogo que eu vou ter que fazer aqui ó 15 reais 14 reais 12 reais 20 reais é se você tiver a opção de comprar ó vou estar tá abrindo aqui ó essas são as juntas que eu vou ter que fazer então se você conseguir comprar esse joguinho de junta você vai economizar um tempão tipo se você também consegue fazer que nem eu vou fazer as minhas aqui melhor ainda que você já consegue adiantar o serviço e montar bichinho mais rápido então acompanha aí que eu vou estar tá fazendo a junta beleza aí ó Direto, direto, direto Eu tô entrando, ó Curtindo direto o vídeo do pessoal que tá aí Seguindo a gente, ó Filhos da Trilha Vamos ver quem mais tá seguindo a gente lá também Aí, ó Caiu nas Trilhas Rafael Batista Aí, ó Nós Brasil, pro ProTorque Sempre a gente tá lá, ah, então segue lá arroba TGS na trilha, no Instagram, no Facebook e se inscreve no canal. Não se esquece de deixar o like, deixa aquele like para arrebentar. Vamos tentar ajudar aí o canal a crescer cada vez mais, beleza? Então acompanha aí time Timelapse e tamo junto, vem? Valeu! Aqui, a junta do cilindro a junta primária e secundária do coletor e as duas juntas da parte do centro aqui do bloco então agora eu vou me teletransportar para de dia que vocês podem ver que já tá de noite fiquei até agora aqui para adiantar esse vídeo então vou me teletransportar para no próximo dia para a gente dar continuidade à montagem beleza então olha o teletransporte seu aí ó já tá de dia então vamos catar as peças e vamos lá montar o motor. Juntos. Acompanhe o nosso. Vocês estão ligados que eu dou essas dicas, mas cada um faz da maneira que achar melhor, beleza? Não esquece de já deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito, para dar aquela força. E vamos montar a criança! esse é o carburadorzinho deu para ver aí tá filezinha já funcionou na primeira partida agora eu vou montar ela vou deixar ela funcionando certinho que já ficou muito longo esse vídeo vocês sabem que a gente tenta fazer o um máximo de vídeo curto mas é o que dá para fazer beleza então já arrebenta o dedo nesse like e ó seguinte seguindo aqui a nossa meta se esse vídeo chegar como eu falei no, no começo do vídeo se esse vídeo chegar a 500 like eu solto o vídeo Andando na MXF Será que ela vai aguentar comigo? Será que ela vai conseguir andar? Logicamente que eu não vou fazer loucura Porque é uma motinha de criança, né? Mas eu vou estar tá fazendo esse vídeo pra vocês Então corre o dedo nesse like Deixa seu like, cada um que assistir, Olha, vai ajudar muito cada um que assistir, Deixa seu like, beleza? Então vamos continuar e já vamos direto pro vídeo dela Pronto, pra parte dela pronta Porque já ficou muito longo esse vídeo Tamo junto? Obrigado, se inscreve no canal Então aproveita aí e veja ela prontinha